pessoal aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Infelizmente eu venho aqui trazer uma triste notícia para vocês aí envolvendo uma, uma pessoa muito importante aí na Rede Globo de televisão. Então, se você já quer saber quem que é essa pessoa, fique até o final desse vídeo. que vocês sabem que o nosso vídeo é bem rápido e a gente vai direto ao assunto. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e bora para a notícia. Morreu nessa terça-feira, dia 9... Em Ribeirão Preto, São Paulo, o cinegrafista da IPTV, afiliada da TV Globo, André Aquino. Carinhosamente chamado de Andrezão, ele tinha 38 anos e lutava contra uma doença rara desde o início de 2021. André fazia parte da equipe de cinegrafistas do IPTV1 desde fevereiro de 2016. Profissional competente, dava atenção nos mínimos detalhes na hora de levar o telejornal ao ar, no estúdio e nos corredores da emissora. Era um amigo gentil e generoso. É, pessoal, infelizmente, acabamos de perder aí esse moço aí tão novo, tão jovem, aos 38 anos de idade. Infelizmente, deixa família, deixa amigo, deixa filhos. Então, já deixa suas orações aí pra família que perdeu o André e, e que estão passando por um momento tão difícil. Tá, pessoal? Essa aí foi a notícia. Espero que vocês prestem as suas condolências aí. Até o próximo vídeo. Fui!